Tá, vamos lá. Mais um dia, as mesmas repetições. Eu consigo. Hum. Dois, três. Ai, será que eu é vou ideia para casa dela?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 Um, dois, três Tá, vamos lá Ai, tô muito atrasado, não acredito Eu sempre perco muito tempo fazendo essas coisas Tá vamos lá Um, dois, três Aqui um tom da casa do Léo Ah, fica tranquila, um tá tudo bem. Vai dar tudo certo. Um, dois, três... Você quem chegou? É, amigo. Quanto tempo. Entra aí, com vontade. Pode soltar. Dá licença. Tá com fome? Nossa, tô com muita fome. Que chique, hein, gal? Preparei um negocinho bem gostoso pra gente. Hum. Gente, esse coco tá indo. Não tô acreditando que ele vai colocar o suco aqui. Você gosta de suco de limão? Gosta. Não, não. Leva vai estragar o suco. Não faz isso. Não. Ai, tem Deus, chefe. Fiz estraga life. Não comer. Nossa, tô com muita fome. Hum. E sua mãe, como é que tá? Tá bem, tá lá em casa arrumando umas coisas. E você, como que tá? Tá pintando ainda? Tô sim. É, tenho treinado bastante ultimamente. Aproveitando essas férias aí que a gente tá tendo. Hum, que bom. Nossa, tá muito gostoso. Hum! Você não vai beber o suco? Hum, é que eu não costumo beber enquanto eu como. Hum, tá bom, entendi. Nossa, será que ele percebeu alguma coisa? Mas eu não vou tomar esse suco de jeito nenhum. Hum, tá tudo bem mesmo, amigo. Tem alguma coisa errada? É, você não gostou do que eu preparei? Nossa, não. Tá tudo ótimo, amigo. Gostei sim. É que... Eu não... Ih, minha mãe tá me ligando. Oi, mãe. Oi, filha. Tudo bem? Você já almoçou? Nossa, sério? Tá bom. Eu vou... Vou, vou descer aí pra te ajudar. Quê? Não, fica tranquilo, tá tudo bem. Eu vou... Já tô indo, que tá isso? bom? Tá Beijo. Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem. É, a minha mãe precisa de ajuda com um negócio, amiga. Eu vou precisar ir. Você quer ajuda? Não, não precisa não. Eu vou lá rapidinho. Tá bom. Ai, será que ficou muito na cara aqui? Uma desculpa esfarrapada. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Ah, esse elevador não tá chegando. Toma. Um, dois, três, tem dois, três, um dois, três, um dois, três. Ai, ah, aqui de escada. Ai, porque eu sou assim, hein? O Léo vem de odiar, era só beber aquele maldito suco. Tá, se eu não descer essa escada em 5 segundos, o Léo não vai gostar mais de mim. Ai, mãe, o Léo vai me odiar pra sempre. Eu não consegui beber o suco. Ele acha que eu não gostei do almoço. Para de paranoia. Vocês conhecem mais desde pequeno. Esquece, você não entende. Ai, filha, desculpa. A gente vai procurar um tratamento. Vai ficar tudo bem. Que então tal a gente dar uma volta na praia? Depois você fala com o Léo melhor. Ai, tá bem, mãe. Obrigada.